E aí, gente, eu tô na área, mano, é seguinte, cara, eu quero saber se você tá preparado ou não tá preparado pra essa experiência que vai ser o vídeo de hoje Hoje eu trago mais um Death Run aqui pro canal, e o Death Run de hoje é um Death Run que eu trouxe o Dengoso e o Flex Power Flex Power já é de casa, não é mesmo? E ficou muito, mas muito divertido, eu ri pra caramba, a gente gravando na madrugada, mano Nossa, você... é sério, assiste esse vídeo por inteiro, se você gostar, deixa o like, se inscreva no canal aqui embaixo Deixa um comentário, é nóis, tamo junto, bora pro Death Run? Mano, rapaziada, seguinte, chamei aqui o Flakes e o Dengoso. Porque hoje temos um desafio muito doido aqui. Hello, hello, é o bonde dos Peixotos. Exatamente, o bonde dos Peixotos e eu trouxe aqui eles pra fazer um que É o seguinte: 50 levels, default. <risos> só que não é tão fácil, não, obrigado. Exatamente. Fácil, é. Não é. Pra nós talvez não seja tão fácil assim, tá ligado? Porque a gente é meio amador. Eu quem, quem, quem, quem é o quem? Aqui, só pra saber. Ai, Nossa, vamos é. matou o Dengoso. Tu matou o Dengoso e eu me matei. Eu já queria adiantar <risos> pra vocês que eu tô com sono, mano. Porque é tarde pra caramba. <risos> 40 agora. Meu Deus do céu. E a gente tem acordar cedo ainda, Vigodão. Vai, vai <risos> Exato. Também. Ai, aqui tem que de. Ai, ai. Tenta direto, Vigodão. Vai. Vigodão, <risos> <risos> eu tô bem assim. Eu prefiro assim. Boa, uh, tá eu passei, rapaz, cara. Passei, rapaz. Tá louco? Nossa. Tá me tirando só que eu tô com agora sono? Que me respeita. Vai, vai, vai. Ei, vai dá bigadão. licença, o oh. quê? Passei direto. já esse trego aqui, doido. É nóis, respeita. Pra frente, Sou pro AP do Zefrains. É. Eu vou deixar a ativar as trevas, porque ele tá muito abusado hoje. Vai na frente, Vigod Ai. Ativa, ativa, ativa. ativa. Ai, bom, ativei, é, rapaz. Não, se... boa, <risos> o Dengoso, Dengoso, Dengoso cagado. Calma, Pode, Dengoso. Pode para ah, trás. Ai, mentira, boteca. Ai, tá Dengoso. Aí. Tô confundindo todo mundo, porque tá todo mundo com um a ah, aqui. Não, não, não. Já o Vamos, bigodão. Ah, Estamos é verdade. Cadê a torcida aqui, oh, Dengoso? Estamos torcendo. Pelo amor de Deus, boa, nice. torce aí. Oh, meu amigo, ele é uma ah, lenda. Morri, Caiu, fui pular e Morri, beleza. Não! não eu... Mas eu nem sei porque eu morri, mano. Eu só fui direto. Pior que um vê o outro morrendo e o outro vem passa passei logo, beleza vem vem vem vem Ai, vem vem vem direto, vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem Beleza. vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem deixa eu, vamos vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem Aqui, belezinha. Ai, eu odeio esse tipo de... Nossa, o som não sei o que ah, vai ser não. horrível. Tá de sacanagem com a minha cara, não é possível. Quê? É só pular, Flex. No que cante? É só pular. Boa, boa, boa, perfeito. Ai, ah, esse aqui é aquele pequenininho, ah, velho. Aquele pequenininho que tu acha que tu vai, mas não foi. <risos> uh, uh. Hã? Uh, uh. Vamos fazer o trem, Aqui vai direto. direto. direto. direto. Uh. Ah, bugou, bugou, bugou, bugou, bugou. <risos> o oh, meu puto <risos> É muito, é muito azar. azar. Então, para direto, direto, direto. Ah, cheguei na 10. Aí. Beleza. Vai tá, tem que ah. pular aqui, tá? Se não pular não vai. É, acho que foi. Não foi. Quase. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Foi, foi, foi, foi, foi, foi. foi. Se eu morresse aqui embaixo, eu ia ficar muito bravo. Não, não, Ai, calma. Boa, do obrigado show? por aqui. Ai, mentira, eu <risos> oh, Pelo amor de Deus, eu ativei do chão também, velho. Eu ativei eu do chão. Tu que foi demorado demais, eu... Ai, não. Opa. Abri pros caras, tá? Eu espero que eles façam o mesmo por mim. Obrigado, Flex. Ai, ai, ai. Vai, não, ai, <risos> certo, não, não, não, não, não. Deu, deu, Boa deu, deu, cara, deu, deu, deu, deu, deu, deu. Vai na frente, pula tudo. Beleza. Não morrer que nem um bobo. que o quê? que eu nasci ontem. Calma. Conseguiu. É uma lenda. Eu sou uma lenda. Uma lenda muito deslendiada. Tem que, tem que passar por cima, relaxa. É por Mano, cima aqui? É, é por cima. É por cima, bicho? Que... Mano, eu juro para você, se fosse para é passar cima. pelo meio, eu ia estar tá chorando. Ah, vem puxando, vem. Ó, oh, veio, veio, veio, veio, hello, veio, hello. veio, veio, veio. Nice. Pegou, rapaz. O bicho tá tipo um mascote do Fortnite, né? Tô aqui já. Uh, Eu não. Somos quatro e não deve arranjar, velho. Beleza. É. Ai, ai, uh. ai, ai, ai. Pensei ai, que ia, ia dar iludado, tempo, velho. mas não. Eu pensei que ia dar tempo só, dar tempo de vocês. Ô, mas Daniel, não você deu. Passa aqui primeiro aqui, ó. O que tem que fazer nessa? Bora, brigadão rápido. Rapaz, tá tirando, hein? Deve ser Ué? visível, não. gente. Pelo amor de ah, Deus. Deve ah, deve ser visível. Tá, ai. ok, beleza. Ai. Achei <risos> estranho, isso. Achei estranho. Bugou Eu tudo, que... bugou tudo. Ai. É, mano, meu Ai, meu não meu é não, é, não meu vou... meu certo, boa, né? Fizou, boa, boa, ativa esse negócio. Cara, na parede, eu... na parede, na parede, na mano, rápido. sempre fica no final, que no final sempre dá bem. <risos> Ai, mentira, tu mais. O segredo ah, é desse, esse, é... fica sempre no final. Ai, ah, Flix. Vai, pula aí, faz o pulo, faz o pulo. Calma. Direita. Beleza. Faz 23, ah, ah, ah. boa. <risos> Foi por um tris, mano. Bigodão tá indo do nada, velho. Não, não. Ali foi engraçado. Feliz. Ali foi engraçado, mano. Imagina, bigodão. Vamos reconstruir os pensamentos. Aê! consegui. Passei, passei. Ai, ah, chegou, chegou, chegou, chegou. Ah, hello. hello. Uhul. Uhul. Assim que é bom, ó. Entendo. E, aham, Entendo. Entendi. Todo mundo é, morreu. Todo mundo né? morreu. Um não pulinho, é, beleza. Um pulinho. Já. Um pulinho. Um pulinho, cheguei. Acabei vai lá. Carreira, uh! vai, <risos> Calma. Mano, é estranho porque tá muito afastado. Não é possível, mano. Ah, não, não, não. Tem que pular bem na pontinha, galera. Pulando na pontinha, vai. Não, o Flex falando aquele pulo lá que a gente tava fazendo aqui. Passei não, é, aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cheguei aqui, né? Não. Uh. É fácil, Flex, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu batati ali, que eu não tinha pegado o timing. Beleza! Aí Ui, Beleza. Você... Se ele escorregasse, ele veio aqui. <risos> gente, é Ai, galera... invisível? Ai. Não! Aquela famosa fa fase sem lógica, tá ligado? Não, não, é, só ali. é como se tivesse um negócio, aí você faz automaticamente. É, pula. Beleza. Só vem pulando que nem um canguru. Eu sei que a gente é peixe, mas pula que nem canguru e vem. Vem, vem, vem. Parecia é nice. <risos> que ele tava pedalando, mano. Beleza. Hello, hello. Tô indo. Ó, oh, beleza, nova. mano. boa hum, Easy, easy, easy, né? Ai! É, ah. Eu juro que não vi. Que tinha uma paradinha aqui, ó. Beleza. Pelo amor de Deus. Vou pegar o checkpoint aqui. Ah, é. mano. Ai, ai, ai. Pegou, pegou, pô. Peguei, mas... Não, peguei, pegou, uma... pegou. Não, eu peguei não, ele. Pegou, só, isso só que eu caí. Não consegui controlar. ai Tranquilinho, time. Tranquilinho. Você tem que fazer direto. Só que pra vocês pularem isso daí, vocês tem que pular do meio do bloco de antes. Tipo isso que eu fiz agora? É. Ah, Moleque, eu tô ninja! A <risos> costa com sono, mas eu tô ninja, meu amigo. Hello, hello! Hello, hello! Quase número 30, estamos quase passando. Ai! Isso não vai ficar barato, aqui, <risos> que vento, isso. eu vou te esconder aqui! Para, sai fora. Que balão é esse? Nossa, é um balão que demora dois anos para nascer. Uhul! Obrigada! foi <risos> ele? Tu descontou nele, coitadinho? Tô nem aí. Na que a gente tiver chegando, na que a gente tiver chegando. Que? Tu não deixou pegar o um checkpoint? Ah, peguei, peguei. <risos> Nossa, de né? Ativa aqui, beleza. Ativa aí, Abre o bigodão, rápido. <risos> não, gente vai dar tempo pra todo mundo, desculpa. Não, não, não, não. Ai, ai, ai, ai, ai, foi sem querer, foi sem querer. Me empurraram, me empurraram que eu vi. Não que tá estranho. tão rápido mesmo, não. Passei, passei É o bonde dos peixotos Isso aí Opa Passou boa Não deu, não deu O bonde dos peixotos é a nova sensação Vai, Guadão, maravilha Passei, passei ah, Boa, negócio. Ai, tá Ei, agora é agachadinho, hein Tem que se agachar e passar ai, ai, ai, mano Essa aqui parece mais dificinha, tá Ai Bateu? Bati a cabeça ali Passei, passei Tranquilo, tranquilo ai. Passei também, 36 Vai, bigodão, agacha de rio, bigodão, agacha de vem com essa cabeça. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Vai lá, bigodão, pega ali, vai com Tá, calma, frente. calma. Deixa comigo, deixa comigo. Pressão Cheguei não. aqui. Ah, tá. Ah, são três? Cheguei aqui. Ah, esse aqui eu fiz mais errado. <risos> Bem errado, né? Que agora é de primeira. Que a te a te a te de primeira. Ah, é. De primeira. Ai, ai. De primeira. Boa, ah! tá aprendendo legal, mano. Quase escorregou. Passo ai, ai. Passou <risos> Nossa, Passei, beleza. Sério. 37, beleza, galera. Vamos lá. Ai, gente, que isso? Nossa, ai, gente. deu um acertão, velho. Aproveita o coisa e vem. É só ai ai, do... ai, ai, ai, ai, ai. Passei, Passei beleza, boa. <risos> Eu já usei esse negócio aqui. Eu sei Não que é, difícil, é, é assim. Pô, Caramba, aí. que legal, calma aí, calma aí. Que maneira. <risos> ah. Aí foi nojeira que a é minha cara. Você está armado, a gente está, a gente está desarmado. Para com isso. Não acredito. Bora, Max, bora, bora, bora, bora. bora. Sabe, ai, bora, bora. Sabe, ai, bora ai, ai, ai, não, ai, ai. <risos> Como assim? Ai, meu jogo bugou, meu jogo lagou. Vocês viram, galera? Vocês viram que deve ter. Lagou <risos> Deve ter mostrado ah. Lagou dois anos atrás. Pulou certo, boa, garotão. Fechou, vai. Na boa. Cheguei. Vai, cheguei, guia, cheguei. Guia esse grupo. Guia... Ai, bigadão coitado. Cheguei <risos> esse grupo. <risos> <risos> Vigadão coitado foi na frente e morreu que nem um tonto. Tá, calma lá. que, mano? Tá, mas calma lá. Beleza, cheguei. Dá cagada pura, travou tudo. Mas <risos> Cheguei também, beleza. Vai lá. Tô logo atrás de vocês, hein? Vai, vai, rápido, vai, vai, rápido, rápido, vai, ai, ai. Meu Deus. Tá calma aí, tá fazendo. Calma, tem que vir aqui, ó. Tô indo, galera, tô indo, tô indo. Vocês estão muito lerdos. Ai, ai, é difícil. Aí, aproveita sempre bigodão. Eu vou dar uma picaretada. Se tiver alguém me travando, vai ter uma picaretada. Exatamente. Ai, ai, ai, isso aconteceu. ai, ai. Ai, safado. Corre, corre. Ah, o meu personagem corre devagar. Ele não apareceu na frente, eu fui lá e deu uma polada. Não, tem que dar mesmo, mano. Tá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, tem que pular? Boa, nice, bigodão. Beleza. Não, beleza, show. Ai! Boa! Ai. Nossa! Ai. É a lenda do Peixoto. É <risos> oh, a lenda do Peixoto. <risos> Meu Deus! Aí, galerinha, Deus pelo tá amor de Deus. Deus! Aqui Seria entende! Um eu achei que tinha trap ali! Ai, ai! Eu achei estranho! Beleza, vou ter que surgir. Aqui, ó! Ah! Ha. Deu boa, nice! Calma! Calma, <risos> de parede <risos> horrível pra ativar, velho! Calma, Calma deixa eu ativar ela! <risos> é! É assim. pula, Boa, nice. 45, guys. Estamos quase completando. Agora não é difícil. Vai na frente, Bigadão. Vai na frente com o cara de que ativa as treffes. Beleza, confia. Boa, confia. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, não vai dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Todo mundo ai. amontoado. Não, ah, engraçado, porque em vez de ter rapidão ele falou assim, não, vou esperar aqui rapidinho. Não, não foi bem esse pensamento que eu tive na hora. Na verdade, licença, eu bom. tive pensamento, mas ah, beleza. Passou, passou. Claro que passei, ah, né? Claro que passei, né? Nossa, isso aqui deve estar muito difícil, mano. Calma, galera, Obrigado. calma. que aqui tem uma, uma técnica. A, a técnica. A técnica. técnica. Oi, tô aqui já. Oi! Obrigado, não receber a técnica de verdade. Aqui, ó. Olha que fácil, ah tá, fácil. <risos> Você me travo! Ah, <risos> Boa, amigadão. isso. Claro que é fácil, pelo amor de Deus. Oi gente, só fazer um dropper aqui. Quê? Reto, ai, vai. ai, ai, ai, ai. Ai, pare, pare, pare, pare, pare, Não vai dar tempo, vai dar tempo. Deu tempo, Entendi, deu amigadão. tempo, deu tempo, deu tempo. Deu claro que consegui, né, mano. Amigadão. Vamos lá, calma aí eu O que um não tinha conseguido ainda? Tô aqui já. Hello, hello. Ai. Aqui Estamos já, na última tá? fase. Meu Deus. Ah, ah ai, bom, pegadinha. Bom, eu ajudo, eu pegadinha. Aproveita nossa, aproveita. Aí, galera, quem fica por último é fase. Ah! ah, ah se matar uma desgraça dessa. Ah, vocês falaram do Mapinha? Uh, que? O que, que tem que fazer aqui? Ué? Não, uh, passei correr, mas, mas, mas meu personagem morre antes de chegar lá. Boa, jogador, uh, Pula aí. Uh. Conseguiu? Foi? Consegui, consegui. Ai, mas ai, bateu uma portinha. Tem uma portinha. Essa fase é difícil, galera. De, de fato mesmo. Ai, Luiz. Espera aí. Ai, não bati certo. Passei, passei, passei, passei, passei. passei. Passou, passei. Passou. <risos> com completou. Completei com sono! É uma lenda. Com tudo! Ô, que... flecão, <risos> oh, Eu vou não, dormir, tá? Você Vocês as eu tô indo dormir, eu tô indo dormir, porque. <risos> sou obrigado a esperar ninguém aqui, tá? Valeu, galera. Nossa. Deixa o like aí embaixo. <risos> Aí, Aê, os próprios peixotos. Ô, rapaziada. É nóis, obrigado aí, peixinho. Obrigado, peixão. Tamo junto, deixa o like. Valeu. É nóis. Valeu. <risos> é nóis.